Gosto de assistir batalha de bunda, que foi uma batalha de bunda, mano? Ah, uh, revista pra ma... Bro! Certo. Deixei a chave do Doug na mesa. Acho que ele saiu com o professor, mas vai voltar em breve.